Este convívio é bom. Isto começou após o Covid. Nós, durante o Covid, tivemos muito isolados e também precisamos de conviver e, e distrair-nos. E depois também fazemos estes polvinhos, que esta semana vamos começar a entregar. Vamos aos hospitais levar estes uh, polvinhos. E é um trabalho que é feito com muito amor. porque é que existe o mês dos afetos? É para nós também relembrarmos às pessoas, assim, num mês, com várias atividades convosco, uhum. com os miúdos na escola, em vários locais. E estas senhoras têm sido aqui as mentoras deste projeto e têm-se dedicado muito a eu Isto é uma equipa grande, mas é uma equipa que está aqui para servir. E se tiverem um amigo que esteja mais isolado, puxem no para vir cá passar um bocadinho connosco. Porque é para distrair. É sempre bom e é, e é para distrair.